Ah, como é? sua tia, ah, <risos> pessoas como você, como sua mãe, como Maria, como sua tia, tia. É, eu acho tipo, é, que eu é o Al que me encerra. Cara, como os assessores não vêem uma merda dessa? Né, eles cara? até vêem, mas acho que eles devem ganhar mal para caralho. Da falar, deixa, deixa essa merda é, aí, tipo, essa porra aí, deixa fuder. Eu... Ah, eles é alguém infiltrado, né? É o estagiário, da oposição. oposição.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 Aí a gente olhou assim, nossa, cara, muito louco a pintura do, do Samarie ali, né? Amarelão à frente do lugar. Vamos comer lá, né? Hambúrguer. Pra variar um pouco, né? Sim. Aí nós entramos, cara, eu nunca me esqueço dessa cena. Eu entrei assim, tinha atendente, ela tava lavando ali na, na bancada, ali lavando os pratos. O cara, ela olhou com uma cara mó feia pra mim assim. Aí eu olhei assim pra dentro do lugar, tinha umas quatro mesas e tinha uns cara meio vestido sabe esses caipiras assim que a gente vê em filme americano assim cara sabe parecia um bonezinho assim bem assim cara bem tiozinho e eles comendo lanche assim aí sabe quando eu entrei eles pararam assim olhar o mal encarado para mim para Flávia e aí eu fiz assim ó aí <risos> aí os caras. tipo parte comendo, assim olhando feio aí eu olhei para minha esposa assim <risos> olhei para atendente tendente a tendente parou me olhando feio eu falei para Flávia é melhor a gente ir embora. <risos> <risos> aí então, eu falei assim, para ter... Cara, foi muito filme o negócio, sabe? Que ele... Deu um então, cagado. isso aí você espera numa cidadezinha lá no Texas. É, né, cara? cara! Não foi... em São Francisco, num restaurante. São Francisco, ali, é... cara, Porra. mas foi muito... Esses cenas de filme assim, eu peguei e vou sair daqui. É, parecia cena de faroé, sabe? Quando você chega no, uhum. no salão, né? Salão. Todo mundo para, é, cara, olha é. o de você, né? É, cara, foi, cara, vamos embora daqui, Flávio. Não vai <risos> dar certo aqui, Ô, galera, é, galera, Aí eu... a gente foi comer num, num restaurante italiano, nunca me esqueço, aí pediu uma massa, fomos bem tratados, Oi, lá mas foi bem tratado. mudou legal. bem, de hambúrguer um o pra massa. É.